Por acaso, se você é uma pessoa igual a mim, que possui diversos perfis de Instagram, e chega o um momento que você decide, não quer mais está utilizando diversos perfis, porque você não vê utilidade nenhuma em cima disso. Você decide excluir. E nesse vídeo, nesse conteúdo, eu vou te ajudar você tá sanando e resolvendo de vez esse problema. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedor Digital. Para quem já me acompanha, que me segue aqui no YouTube, já sabe que eu tô com tráfego pago. Sou gestor de tráfego e também fui produtor com muito orgulho, tá? E venho aqui atuando desde 2018 na internet, trabalhando e evoluindo bastante aqui no YouTube também, tá? O canal tá crescendo tá evoluindo cara eu não vou me cansar de falar isso e é uma honra poder compartilhar conhecimento com vocês nesse vídeo nesse conteúdo eu vim te mostrar e te ensinar como você faz que tá excluindo a sua conta do Instagram para sempre em 2023 e se você já gostou da ideia desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixa seu like o seu comentário que vai ser muito importante teu filtro de engajamento de interação aqui comigo porque isso vai me motivar a trazer mais vídeos assim como esse para você então chega de papinho sem enrolação, bora pro conteúdo na prática, que é onde eu vou te mostrar para vocês todo o passo a passo que você precisa para executar esse processo e assim você resolver tá? de vez por todas esse problema, essa situação que talvez isso esteja te incomodando por algum motivo, beleza? Então bora pro nosso conteúdo e é deixar seu Instagram aberto tá bom deixa aberto que para facilitar o processo beleza você vai clicar aqui acima aqui ó, nesses três pontinhos do teu Instagram clica nele e aqui na primeira opção você vai clicar em configurações logo nesse ponto você vai rolar você vai clicar aqui no botão aqui ajuda cê vai clicar em central de ajuda e aqui é onde está o pulo do gato, tá? Se você descer aqui embaixo, você não vai encontrar nada, ok? Sobre a é, exclusão de conta, beleza? Então, você vai digitar aqui, ó, nessa barrinha de pesquisa. Você vai digitar aqui, ó, excluir conta. Tá? Aqui, você vai clicar aqui. Automaticamente, quando você começar a digitar a palavra excluir, já vai aparecer automaticamente. Então, você vai marcar aqui, ó, excluir conta. Marca. E vai te aparecer a primeira opção aqui em cima, excluir sua conta do Instagram. Marca ela. Tá, e aqui é onde tá o pulo do gato, exatamente. Tá, então temos aqui essa primeira opção: tá, ajuda do app para Android então se você rolar aqui ó, você não acha nada também exatamente tá bom então não te preocupa que eu tô aqui pra te ajudar e te assoliar nesse vídeo se você já está gostando desse vídeo aqui cara dessa aqui embaixo já deixa seu like eu sabe aquele comentário tá Isso vai me fortalecer muito vai me ajudar muito a trazer mais vídeos assim como este para você para te ajudar vai ter muito muito conteúdo aqui sobre o instagram então não perde nada que eu vou estar tá liberando pra vocês aqui foi totalmente gratuito no canal beleza então vai clicar aqui ó em ajuda do app para android clica nele e aqui ó essa parte aqui vai aparecer para vocês algumas opções aqui abaixo então fica tranquilo você vai clicar aqui ó ajuda para computadores tá esse outro ponto tá ajuda para computadores tá que foi onde a gente clicou certo e você vai rolar aqui embaixo ó, beleza você vai rolar e temos aqui uma opção aqui tá aqui é onde é exatamente que a gente vai Está concluindo o nosso processo de exclusão. Tá? Temos aqui ó, esse botãozinho aqui. Esse nomeio aqui o azul. Tá? Excluir sua conta. Você vai clicar nele. E aqui muito cuidado aqui nesse ponto. Que é onde você vai estar é, tá definindo aqui. Qual o perfil que está exatamente logado. Né? Para você estar tá excluindo. Tá? Você vai clicar aqui ó, nesse quadrinho aqui. E logo mais vai te aparecer essas opções. Tá bom? Mas não se preocupe que você vai marcar somente essa última aqui. Ó. Outro motivo. Marca aqui essa opção. Tá? E aqui, ó, você vai digitar a tua senha vai No caso, é a senha do teu Instagram, que é a qual você quer excluir, tá? Vou colocar aqui como exemplo mesmo aqui, ó, só para você ver como é que é. Beleza, ó. Ok, digamos que eu coloquei aqui a senha do meu Instagram que eu quero excluir, tá? Então, eu vou rolar aqui embaixo, ó. Temos aqui, ó, excluir, tá? Instagram aqui, aqui é o meu Instagram. Você vai clicar nele, clica. E aqui, mas em seguida, para finalizar o teu processo, você vai clicar aqui em OK tá clicando em OK beleza você vai estar tá confirmando a exclusão da tua conta do teu Instagram então eu não vou estar tá fechando não vou estar tá concluindo porque eu não quero exatamente de fato excluir porque o meu foco principal objetivo desse vídeo é de poder te ensinar os processos passo a passo de como você está excluindo a sua conta do Instagram beleza então por algum motivo você decidiu excluir sua conta do perfil então esse vídeo é para te ajudar te dar esses caminhos aqui todo esse passo a passo Beleza e se você já gostou desse vídeo aqui compartilha com outras pessoas porque vai me motivar a trazer mais vídeos assim como esse e se você é novo por aqui de paraquedas dessa aqui embaixo já se inscreve no canal e quem já foi inscrito que ela deixa o seu like aqui o seu comentário Principalmente também, ok? E compartilha, vamos botar bem para arrebentar em 2023, porque o ano é nosso, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até um próximo conteúdo.